Olá, minha gente, estamos de volta com o nosso Direitos na Rede, aqui pela rede oficial do PT e pelas redes sociais. Fanpage, um, uh, Twitter, Instagram e, portanto, todas as demais redes sociais que têm veiculado o nosso Direitos na Rede, que vai aqui pelo canal oficial do Partido dos Trabalhadores de Ribeirão Preto. O Direitos na Rede, como você sabe, é um programa comprometido com a discussão de questões fundamentais para a vida das pessoas, para a vida do trabalhador, enfim, para a vida da cidadania. E, como sempre acontece, hoje também nós vamos discutir uma questão relativa a direitos básicos, desta vez, da classe trabalhadora, vamos discutir reforma trabalhista, vamos discutir reforma previdenciária, vamos discutir reforma administrativa. Para tanto, estou recebendo muito honrado o Carlos Alberto Marcos, o alemão da Açojuris, que também fica conhecido, é conhecido de todos como Carlos Alemão. O Carlos Alemão é bacharel em direito e servidor do quadro do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Hoje está aposentado e atualmente já há quatro anos no seu mandato de cinco anos é diretor-presidente da associação dos servidores do poder judiciário do estado de são paulo a assojuris é com ele que nós vamos discutir essas questões que interessam não só a categoria dos servidores do tribunal de justiça mas a categoria dos servidores públicos em geral e de toda a classe trabalhadora Alemão, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui do Direitos na Rede. Eu que agradeço, doutor Roberto, agradeço imensamente. E até, se você me permite, tecer um comentário, eu vejo que aqui nem é um programa. Se você me permite, eu vejo que isso aqui é uma prestação de serviço. Então, vocês estão de parabéns né, há quase dois anos que já prestam esse serviço para a sociedade. Então, estamos aqui para... Colaborar, para trazer e discutir, fazer uma discussão salutária aí. Desejo um bom programa para nós. Muito bem, obrigado, Alemão. Alemão, eu vou te chamar de alemão. Carlos Alemão. Tem toda a liberdade. É como você é de fato conhecido, eu já o conheço há décadas, né? E sempre assim, o Carlos ou Alemão? E agora o Carlos Alemão. Alemão, o, o Brasil, como todos sabemos, sofreu nos últimos anos uma reforma trabalhista, também acoplada a uma reforma previdenciária, como nunca antes tinha acontecido. Desde a CLT, em 1942, portanto, do tempo do Getúlio Vargas, em que o Brasil se modernizou as suas relações trabalhistas e, portanto, deu um passo à frente, no disciplinar uh, juridicamente as relações capitalistas do trabalho, o, desde aquela época nunca tinha havido um retrocesso tão grande em tema de direitos trabalhistas. Alguns analistas chegam a dizer que esta reforma que foi do Temer, né, é, essas reformas trabalhistas e previdenciárias já no governo Temer, portanto depois do golpe contra Dilma Rousseff, é, alguns especialistas, advogados, inclusive, chegam a dizer que foi uma reforma que destroçou a CLT. Se a CLT é um marco legal importante na vida do trabalhador brasileiro, se ela representa uma modernização nas relações capital-trabalho, se a CLT foi um avanço em termos de consolidação do nosso modo de produção capitalista, da, da sociedade burguesa no Brasil... Agora a CLT foi colocada em xeque, porque essa reforma ela retrocedeu muito em tema de garantias, de segurança das relações tra trabalhistas para o trabalhador. Não bastasse o recuo dos direitos trabalhistas, esse retrocesso, houve também um recuo com relação ao, ao movimento sindical. Quer dizer, os sindicatos perderam. Poder de fogo, poder de negociação, perderam re, é, receitas e, portanto, além de tirar direitos do trabalhador, essas reformas tiraram também os mecanismos de luta da classe trabalhadora, uma coisa muito perversa. Sim. Eu queria te perguntar, hoje, já, por isso já se fala na, na revogação. Mas antes de conversar sobre a revogação, ô Carlos, eu queria te perguntar, assim de um modo mais genérico, como é que você viu? Essa reforma que retirou direitos, flexibilizou direitos, precarizou o trabalho, precarizou a Previdência e ainda tirou o poder de fogo de negociação do trabalhador. Na sua visão, eu já disse, afirmam que é um retrocesso, que isso destroça a CLT, tem toda essa opinião, mas eu queria ver a sua opinião. Dona Alberto, até por força da nossa formação jurídica, é, e hoje uma, um trabalho sindical que já vemos desenvolvendo uhum. há quase 20 anos, Sim. É, nós temos por, por pautar o nosso trabalho e o nosso raciocínio em duas formas. Primeiro, quanto à legalidade, quanto ao objetivo de uma norma. Então nós temos aqui uma lei, na época do Temer, que ela foi o objetivo dele, quando ele apresentou, ao legislador, para análise do legislador, uhum. ele tinha três objetivos. Ele tinha o objetivo de organizar as contas públicas sobre a ótica dele, governo dele, que essa reforma organizaria as contas públicas, uhum. que estra, estaria estrotu, est, dando uma estrutura uhum. à economia do país. E com isso, geraria novos empregos. Então, você vê, nós tínhamos um tripé que sustentou a discussão e que levou à aprovação dessa falada reforma Lemão só, só, só um parênteses. O tripé que você fala é equilíbrio das contas, aquecimento da economia e geração de emprego. Sim. Esse era o objetivo do era tema objetivo, da reforma. Era o objetivo. Hum. Então, hoje, quando as pessoas nos perguntam é, o que nós é, entendemos, qual é a nossa posição, uhum. é, eu me sinto muito à vontade de dizer que não alcançou <risos> nenhum dos três objetivos. Não resolveu, não organizou as contas públicas, uhum. não houve aí um avanço na economia, muito pelo contrário. contrário. E o pior, não gerou emprego, ah, porque isso, se isso. nós formos observar, nós tínhamos aí, em números, falando assim de forma é, genérica, em 2011, em, em 2010, 2011, nós tínhamos 6 milhões e 700 mil desempregados. Uhum. Quando, aprovou, quando aprovou, ou melhor, quando entrou em vigor a reforma trabalhista em dois, novembro de 2019, de uhum. 2019, nós já tínhamos 12 milhões e meio de o, desempregados. O dobro. O dobro. E hoje, passados três anos, nós temos hoje praticamente 13 milhões e meio de desempregados. Então, eu devolvo a pergunta para você se nós podemos considerar que atingiu o objetivo uma lei que modifica, modificou 100 itens, 100 itens, praticamente 100 direitos de trabalhadores foram modificados e pelo número de desemprego não foi para melhor, não foi para melhor. Quer dizer, na medida que ele retira a força dos sindicatos e poder... Da negociação coletiva em favor do, do daquela, específica, daquele trabalhador, porque ela passou a ter apenas a, a, a questão coletiva, a convenção coletiva, o papel do sindicato, uhum. só que o sindicato foi afastado da discussão individual do, daquele trabalhador. Quer dizer, e nós temos hoje um, um levantamento muito interessante que no ano de 2021. O Diese calculou que 50%, olha só, 50% dos acordos feitos de forma individual, patrão e empregado, o acordo ficou, 50% dos casos, ficou abaixo da inflação. Quer dizer, olha o prejuízo falar que um trabalhador está recebendo os seus direitos abaixo, com valo, moeda, que abaixo da inflação. Que está sendo corroído o salário. Então, que tá sendo então é, não tem muito o que ser discutido. Aliás, o que nós temos que discutir é abrir com a sociedade, e é o que nós estamos vendo recentemente, uhum. é, é a possibilidade de nós estarmos discutindo Agora eu vou falar, né? Eu vou, uhum. até me antecipo, peço licença, uhum. que nós temos, mediante essa frustração desse tripé, que era o único objetivo da, da norma, da, da lei, uhum. frustrado, o que, que nós temos que fazer se não está dando certo? Rever. Rever. Nós Agora, o Alemão, antes de entrar nessa questão da revisão, da revogação, ou da reforma da reforma, eu queria te perguntar o seguinte, você apontou que a reforma oficialmente tinha três objetivos, equilibrar contas, aquecer a economia, ou seja, atrair investimento até externo e gerar emprego. Esses eram os objetivos apresentados. Nenhum deles foi atingido e já se sabia que não seriam atingidos. Já se sabia que essa era uma história para inglês ver. Muita gente com visão crítica, sobretudo os economistas do campo progressista, disseram não é assim que aquece a economia, não é assim que gera emprego, não é assim que atrai investimento. Mas esses eram objetivos apresentados, era a vitrina da reforma. Você acha que tinha objetivos por trás desses alegados? É. Nós temos que pensar que tinha objetivos, uhum. tinha, é, sempre tem, uhum. sempre tem, principalmente quando existe um, um, um, um, alguém dizendo, olha, não faça isso que não vai dar certo. Uhum. E você faz, é porque você está tendo algum interesse por trás disso. Uhum. É uhum. o que aconteceu. Então, é, é, são pessoas é, é, que já sabiam que ia acontecer. Nós tivemos, estamos tendo, tivemos o um exemplo, uhum. né? foram lá buscar o projeto da Espanha. Está uhum. aqui, vamos lá. que já, já não estava dando certo. Cansou, especialistas... Coerentes, né? Porque tem alguns especialistas que vêm, não, vai atrair investidores. É. Cadê os investidores, ô, ô, ô, Alberto? Fugiram. É, pelo contrário. Não só não atraiu, é. como tudo. E, e agora essa mesma corrente vem e tenta passar para a sociedade. Olha que interessante. É, mas se minimamente for mexer de novo, nós não estaríamos perdendo investimento? Investidores? Mas cadê os investidores? Não tem nenhum. Quer dizer, então nós temos que, ao meu ver, nós temos que tentar fazer alguma coisa para atrair investidores aqui para o nosso país. Não uhum. tem outra alternativa. Então, eu tenho certeza absoluta que quando uma pessoa... É, veja bem, nós não estamos falando de leigo, né? Uhum. Longe disso. Falar que o ministro da economia é leigo, né? uhum. é de planejamento, é, nós estaríamos sendo irônico, né? Uhum. Então, existiu sim... A má intenção existiu, assim, a, a, a, algum interesse privado, particular, tendencioso. Não tem como não analisar desta forma, na medida que você já sabe do resultado. Eu penso que é até crime né, fazer o que estão fazendo é, com o país, com o trabalhador. Sim. O, o Alemão, uma das coisas que costuma dizer é o seguinte, é que essa reforma é fruto de uma convicção ideológica que é a pauta neoliberal. E que esse arrocho no direito dos trabalhadores, no salário dos trabalhadores, seria parte de uma tentativa de, de diminuir o tal custo Brasil, o tal custo da produção, para maximizar os lucros da classe patronal. Quer dizer, se a classe trabalhadora está perdendo, como você disse, está ganhando abaixo da inflação, portanto o salário está corroído, então você não está maximizando salário, nem renda do trabalhador. Você está maximizando lucro o quê? da classe patronal, com esse discurso todo. Você acha, né, nesse contexto, que nós podemos concluir que essa reforma ela foi embalada por convicções ideológicas, o neoliberalismo propõe essa retração de direitos, o enxugamento do Estado e tal... E além da, da, da, da convicção ideológica, que a convicção ideológica se até entende, a pessoa pode acreditar num conjunto de ideias, numa ideologia, mas tinha também por trás a, a, o objetivo perverso de penalizar o trabalhador e encolher a renda e o salário do trabalhador para maximizar o lucro do empresário. Dá para raciocinar assim ou o meu raciocínio está muito simplista, Alemão? Não, está muito claro, está muito claro. É, é, principalmente se nós observarmos como ela é pautada como essa reforma foi pautada na Espanha na, na reforma da Espanha nós não podemos perder de vista uhum. que o, o que está acontecendo conosco hoje já aconteceu há quatro cinco anos atrás começou a acontecer na Espanha na Espanha na Espanha então isso é, isso é muito claro uhum. isso é muito claro uhum. né então o que que aconteceu na Espanha o trabalhador Veja bem, como é que nós podemos crer que um trabalho intermitente, que a, a falta de estabilidade, um trabalho temporário, uhum. vai ser interessante para um trabalhador? 25%, saiu pesquisa, uhum. 25% dos contratos de trabalho na Espanha, aqui eles não soltam, lógico. Nós uhum. que vamos ter que soltar essa pesquisa. Sim. Eles não soltam, é maquiado. Uhum. Mas na Espanha, 25% do trabalhador tem o trabalho temporário. Que instabilidade que tem o chefe de uma família Em a qualquer momento ele poder ser demitido. 20, nós estamos falando de 20, 25% do trabalhador. Um quarto, um quarto da... da população dos trabalhadores não tem contrato de trabalho contínuo, ininterrupto. Um absurdo, é um absurdo. E, portanto, além de não ter a segurança jurídica, tem também o achatamento da renda, né? Sim. E como é que eles podem querer, se o trabalhador é, ele está ganhando menos, como ele pode acreditar que a economia vai bem? É. Quem é que vai gerar a economia? De que forma, o Machado? Se não tem dinheiro circulando. O Alemão, antes da gente, eu já queria... Olha, eu não sou especialista, eu gosto, peço até desculpa para quem, se algum economista, algum especialista, eu sou um lutador, eu sou um trabalhador. Então, eu estou aqui a tecer sobre a minha ótica, né? sobre Experiência. Sobre experiência de vida. De vida, na medida uhum. que eu, eu, eu não tenho renda, meu trabalho é achatado, por óbvio, a economia vai ser ruim do país porque eu deixo de gastar, eu não tenho dinheiro para gastar, não tenho dinheiro para investir, eu uhum. não tenho dinheiro para trocar o meu carro, não tenho dinheiro para trocar o meu apartamento, eu não tenho dinheiro para nada. Certo. Então é o é óbvio, né? Então eu fico até preocupado essas pessoas que se dizem, né, é, é, que entendem é, partir para esse campo, né, achar que tirar dinheiro do trabalhador vai gerar uma, uma economia sustentável, uma economia forte eu não sou economista, mas de uma versão que nem você disse, uma versão simplista, né? Mas essa versão sua, o, o, o Alemão, ela po você pode qualificar como você quiser, que ela é simplista, que ela não é de um economista, que ela é de um homem que tem as, a vivência, a experiência, portanto é uma, é uma versão empírica e tal, você pode qualificar como você quiser, mas ela deu certo, essa outra versão, porque o, o, nos governos do presidente Lula, é, uma das, das chaves da, da, da economia, das grandes sacadas do Lula, foi o quê? Foi valorizar o salário do trabalhador, atrelar o salário mínimo ao reajuste da inflação e ao crescimento do PIB, abrir os créditos populares para botar Dinheiro na mão do trabalhador, porque ele sabia que o trabalhador, com aquele dinheiro, ele vai comprar no mercado, ele vai comprar no açougue, ele vai, ele vai comprar por gasolina no seu carro, se der, ele vai fazer uma viagem, se der, ele vai comprar um brinquedo para o filho no Natal, se der ainda, ele, trabalhador, vai trocar o seu carrinho e, portanto, vai gastar. Mas se você puser dinheiro na mão do rico, ele vai especular. Na roleta financeira. Então, quem é que faz a economia crescer? Quem é que aquece a economia? O trabalhador. Não tem outro. Então, a grande sacada do Lula foi perceber isso. E esse, e esse poder de compra do trabalhador, ele gera o quê? Mais produção, ele gera uh, imposto, arrecadação e, portanto, aquece a economia. O Lula, quando perguntaram isso para ele, ele falou, ó oh, velho, governar é fazer o óbvio. Portanto, é mais ou menos o que a gente está dizendo, é fazer o simplista simples. ou simples. E o Lula descobriu isso, só que o Lula, diferentemente dos outros, tinha o compromisso com a classe trabalhadora, e diferentemente dos outros, teve coragem de fazer isso. A fórmula deu certo. Você sabe que a economia brasileira saltou de 12 ª do mundo para sexta, em vez de ir para a quinta economia do mundo. Você sabe o que foi o salário mínimo na era Lula, comparado ao salário mínimo anterior e em dólar. Quer dizer, salto de 400, 500%. E gerou emprego. O emprego, como você lembrou, no governo Dilma estava em 4,5% o desemprego alemão. Isso é da, da Alemanha. Então, quer dizer, é, é, tudo isso deu absurdamente certo. Acho que até por isso que veio o golpe. Mas eu queria, eu estava dizendo isso, Alemão, para reforçar o que você está dizendo. Pode ser simples o que você está falando, pode ser uma coisa decorrente da sua observação empírica, da experiência, mas isso já deu certo. Já deu certo. E nós temos que lutar para que isso volte, volte a dar certo. Isso Verdade. tem que voltar a dar certo. O, o, não tem. E o Lula não é economista. Vamos, vamos, vamos analisar, ele nem precisa ser um economista. Né? E, mas eu acho que, por isso que eu falo, que nós temos que considerar, ô, ô, doutor Alberto, que isso aqui não é um programa. Aí você concorda comigo que aqui nós não estamos diante de um programa, nós estamos é, executando uma prestação de serviço para a população, e isso tem que ser passado para a população, coisa que eles não têm interesse. A atual gestão, o governo que aí está, não tem interesse nenhum em ensinar a população. Não tem interesse. Uhum. Então, Ao contrário, quer esconder né, quer o sucesso esconder. anterior. Sim, sim. Né? Muito bem. Alemão, agora eu queria falar o seguinte. Bom, nós já vimos o sufoco que, que foram essas reformas. Que foram, não. Que, que, o sufoco que está sendo, está sendo. nessa reforma trabalhista, reforma de normas previdenciárias, sindicais, etc. Agora... O negócio é tão sufocante que eu já vi o presidente Lula falar em revogação, assim como estão falando na Espanha, que você lembrou. Lá na Espanha, eles já estão sofrendo as consequências desse retrocesso trabalhista e lá já se fala em, em reforma. Você acha que nós temos chance de revogar essa reforma trabalhista, Lemão? Você acha que politicamente tem Depende. sustentação? Depende. Depende de quem estiver no governo. Se nós mantermos essa linha do neoliberal no governo, que é no âmbito nacional, estadual, vai continuar como está. Agora, nós temos que colocar um governo socialista, um governo que esteja disposto a discutir com a sociedade, que não tem medo de passar por nenhum desgaste, de encarar um bom debate, porque isso nós precisamos debater e debater com a parte interessada. Qual é a parte interessada? Não é só o patrão, é a sociedade. Agora, como é que nós podemos achar que com todas essas dificuldades que a população está tendo, com esse índice altíssimo de desemprego, com esse índice altíssimo de, de falta de recurso da população, do, da classe trabalhadora, ela tem que participar e vai participar. Ela vai corresponder às discussões. Só que para isso nós temos que dar uma resposta nas urnas. Não tem outro jeito. Nós não temos outra alternativa. O que não está dando certo tem que ser modificado. Só que vai ser modificado por quem tenha interesse em modificar. Porque a permanecer quem aí está vai continuar desta forma. Então, Quer dizer, você acha que é fundamental nós termos um governo democrático, popular, comprometido com a classe trabalhadora, para poder promover essa, essa, essa revogação do retrocesso? Você não tem a dúvida. Não e isso a, você a pensa no nível federal e estadual também? Estadual. No, o que está acontecendo, essa retirada de direitos, de 100 itens que foram subtraídos da CLT. Se, nós, estamos, nós estamos conversando, ó, olha, veja, de 100 itens que envolvem direito da classe trabalhadora. Ou nós seja, nós... alemão, teve 100 mudanças na CLT e mudança, tudo contra o trabalhador. Mas, se alguém tiver alguma, alguma mudança que favoreça o trabalhador, que me ligue, né? Depois você deixa o meu e-mail aqui, que eu ligue para você me você me passa. Não, não tem como, foram todos ruins, todas as mudanças, na verdade, aquele tripé... Eles usaram aquilo ao contrário, aquilo não foi uma justificativa, uma falcatrua para apenas retirar direitos da classe trabalhadora, conquistadas há décadas. Direitos conquistados com muito sofrimento. A classe trabalhadora, para chegar aonde ela chegou, uhum. sofreu demais, o Antônio Alberto. Sim, e claro. sofre até hoje. Só que hoje ela sofre sem a possibilidade de luta, que ela não tem um governo que corresponde aos anseios dela. Uhum. E não é minimamente, não, hein? É muito. Uhum. É muito. Se você considerar que o Brasil tem 500 anos, tem mais, um pouco, né, e que ele só se modernizou. Começou a se modernizar com a abolição da escravatura em 88, o regime republicano em 89. E depois a Revolução de 30, que aí fez uma opção pelo modo de produção capitalista, e as, o disciplinamento jurídico das relações do trabalho, a garantia do trabalhador, só foi ocorrer em 42. Se você considerar que em 500 anos, só em 1942 é que a gente eh, conquistou alguns direitos, é porque a classe trabalhadora, como você disse, sofreu muito para chegar ali. E agora a revoga? É. É, nós não podemos permitir, nós temos que rever... Esse, esse diálogo que nós estamos tendo hoje aqui, o, o doutor Alberto, nós temos que conversar e eu, na medida do possível, procuro conversar diariamente com quem está ao nosso lado. Uhum. Cada trabalhador conscientizar. está para conscientizar. É isso que nós temos que fazer hoje. Tá? Porque é, os direitos eles estão sendo retirados e não é só no âmbito nacional, não. É em âmbito estadual e não são poucos. Se você depois lá no finalzinho, der uma palhinha para a gente discutir apenas alguns direitos também que foram é, é, retirados da classe trabalhadora, em especial é, do segmento que eu pertenço, que é o setor público, uhum. a qual você também pertenceu. Vamos, vamos falar isso, vamos falar. É, se der tempo, seria um, um prazer. Dá tempo, né? dá tempo. Mas nós temos que discutir exaustivamente com o trabalhador essa situação. Sim. Porque o, o, o Alemão. A, a classe trabalhadora precisa ter consciência de classe, consciência da posição de classe e saber identificar quem são os governos comprometidos com ela. Porque o, este governo que está aí, né, e o governo golpista, ele não tem nenhum compromisso com a classe trabalhadora. Os trabalhadores no Brasil, é, ou a grande maioria deles, não perceberam isso, alemão, ainda. Mas ninguém... <risos> Mas ninguém ensina o Beabá, né, o, é. Roberto? O problema é esse, isso, é Tem que isso? É, ninguém quer discutir projeto. Você veja ver um projeto dessa envergadura, da reforma trabalhista. Aí tudo bem, ah, o Congresso representa a sociedade. Não, não é assim. Isso aí tem que ser minimamente... Eu defendo exaustivamente as audiências públicas. Uhum. Eu não abro mão de uma discussão pública. Não podemos abrir mão dessa discussão pública. Sim. Nós temos que mostrar... O, o trabalhador está pronto, viu, Antônio Alberto? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o que falta a ele é informação. Sim. Ele está pronto. Todo, todo ser, né é, é, ele sabe o, o que está indo bem ou mal para ele. Uhum. Né? Por exemplo, se você me permite está um exemplo, a, a, a moça que trabalha conosco lá, agora, neste Sim. governo que a está uhum. ano passado... Ela não teve condições, não reuniu condição, olha, condição de carteira assinada, condição financeira, de aprovar um crédito para adquirir uma geladeira para a filha que estava casando. O, o trabalhador não pode hoje ter, comprar uma geladeira nova. Você lembra que no tempo do Lula tinha a chamada linha branca. Quer comprar dizer, geladeira, a que ponto program... que nós chegamos, ô, ô, Roberto? A que ponto? Você lembra do financiamento é. da linha branca? Sim, sim, sim. Era aí que entrava é. a compra de uma geladeira. É. Quer dizer, então, é isso que nós temos que... E ela percebe, a funcionária, percebe? Percebe. Essa percebe, porque a hora que ela vem, que ela me traz a notícia, é, é, eu explico, tem que explicar. Uhum. Temos que explicar, não tem outro jeito. Sim. Temos que abrir essa discussão diariamente com quem está ao nosso entorno ali, com as pessoas que estão é, à nossa volta, com a população, uhum. né? A população... Ela já percebeu, a população já percebeu que não houve melhora, uhum. que não houve melhora. Você sabe que, eu, eu vou contar uma, uma coisinha aqui, pitoresca. No fim de semana eu fui comprar um, um carne para fazer churrasco. Um quilo de carne, estava só eu, mulher, filho. A peça estava custando cento e 80 reais, uma peça de carne assim. E daí o trabalhador que estava me atendendo, aquele que ele falou, o preço, eu brinquei com ele, eu disse, nossa, temos que votar no Lula. Ele virou para mim e disse assim, ah, o pior é que a gente não sabe quem que é o pior, não resolve os problemas da gente. Se o trabalhador, sufocado do jeito que está, não consegue distinguir entre um miliciano e um estadista, a gente vai ficando meio desesperado, não é, alemão? Tem, mas tem que fazer o que você está fazendo, ficar conscientizando. Dia a dia. Esse trabalho é um trabalho de formiguinha, que nem nós chamamos, né? Uhum. Mas é um trabalho que tem que ser exercido. E cabe a nós. Cabe a nós passarmos isso para a sociedade. A sociedade tem que... Ele sabe... Como é que pode um trabalhador... Eu vou, agora eu vou me reportar a você que nos ouve. Num final de noite, numa noite tranquilo em sua casa. Como é que pode achar que as coisas iriam ficar bem para um trabalhador se retira o direito de um contrato de trabalho contínuo e oferece para um trabalhador um trabalho intermitente, ou seja, sem segurança nenhuma. O cidadão tem que ficar sentado ali, a bem da verdade é isso, esperando ser chamado se é que ele fosse chamado, uhum. para ele exercer aquelas pequenas horas de trabalho. Ou seja, o, o que ele poderia ficar, já ter um trabalho, exercer, se planejar com a sua família, ele não tem mais. E planejar o futuro. O né, futuro, irmão? ele não tem mais. 25 da população não pode mais fazê-lo. Isso é doloroso, hein? 25 da população não tem é, é, expectativa, uma perspectiva de melhora, de nada. Vive, vive, só vive. O dia Sei. a dia. Isso é triste. E Sei. nós temos que mudar esse quadro. E aí eu faço um convite, peço licença, e faço um convite claro. para que todos nos acompanhem. Nos acompanhem nessa grande luta. É uma luta. Essa uhum. é uma das grandes, é um grande desafio de nós trazermos essa sociedade para ampliar esse diálogo. Isso é fundamental. Alemão, eu, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa reforma trabalhista, ela respinga ela atingiu o setor privado, ela foi é, destinada ao setor privado, ou seja, o trabalhador celetista, mas ela respingou também no setor público, no trabalhador, é, no trabalhador é, é, não seletista, ou seja, o trabalhador com, com estabilidade, concursado, ela respingou ali, Alemão? Sim, e, e, indiretamente e diretamente ela atinge o trabalhador. O porque... trabalhador estatutário. O estatutário. Porque o, o, os governos, na maioria das vezes, isso aconteceu em São Paulo. Agora, o, o trabalhador do setor público estadual sabe do que eu estou a dizer. É, as reformas que foram feitas, ou algumas nem foram, hein? A reforma administrativa ainda, ainda, sequer, ainda sequer foi concluída e o governo aqui de São Paulo já fez a mini reforma administrativa. Já tirou direito de todo quanto é trabalhador. Quer dizer, então, a reforma da Previdência uhum. foi a mesma coisa. Ela foi aprovada antes em São Paulo, baseado na reforma da Previdência federal. Nacional, Federal. É. Quer dizer, então, na medida que tira direitos do setor privado, tira-se direitos do setor, público. do setor público. A ponto de também querer diminuir, da mesma forma, de enfraquecer. O, os sindicatos, Isso. nós estamos hoje nos deparando, olha que absurdo, Dr. Alberto. uma Alberto, uma, uma, um estudo que está sendo feito no Conselho Nacional de Justiça uhum. para que os tribunais dos 27 estados da federação escolha, pegue apenas um sindicato, um sindicato da categoria para discutir com ele a política. Sabendo que nós temos ali mais de 15, 20 carreiras dentro daquele segmento. Ele tirou da onde? Da onde que eles estão tirando isso? Da reforma trabalhista. Uhum. Que tolheu o trabalhador de ser representado pelo sindicato. Alguém aqui, em sã consciência, acha que um trabalhador simples, sem recurso, sem dinheiro para levar um advogado numa negociação de acordo, de pôr fim a seu trabalho, ele vai ter minimamente uma chance junto ao patronal? Uhum. Não. Nenhuma. E a reforma trabalhista tirou esse direito. O, o trabalhador da iniciativa privada não mais pode ser representado pelo seu sindicato no acordo individual. Mas a negociação individual e direta. Daí nós temos aquele número que 50% dos que compareceram perante o patronal uhum. teve os acordos gerados abaixo da inflação. Olha, é, tudo que se diz abaixo da inflação quer dizer que não acompanhou sequer a correção da moeda. Sequer a correção da moeda. Quem dera ele ter conseguido receber algum direito, se ele não, se ele não conseguiu Sequer a correção da moeda. Uhum. Então, isso também atinge, sim, o, o setor público. Uhum. Diretamente. diretamente. O alemão, Porque o... eles se veem, os governos que aí estão, quase que na sua maioria, se veem no mesmo direito do governo federal de tripudiar em cima. E joga a sociedade como se o problema ou a solução fosse o trabalhador. Porque a, eles, eles vão passar essa reforma, vão tirar sem direitos, nada, pouca coisa, sem direitos, né? Conquistado há 50, uma centena, 70 uma centena décadas, de direitos. Sete décadas, sete décadas. Retirou em média sem direitos. <risos> muita coisa, é, não coisa. tacada só. É, é muita é coisa. Absurdo. Tentando justificar como, olha, vai melhorar o, o emprego, vai melhorar, vai estabilizar a economia. A economia vai melhorar tudo, nós vamos normalizar tudo. Estrangeiro a, a, a, vai investir. As contas públicas, virar investimento. Estrangeiro, estrangeiro privado. Estrangeiro, tudo. O todo governo não vai precisar investir. Vai ter investir. interesse em investir aqui no Brasil. Então, Deu tudo errado isso, alemão né, Não, mas eles sabiam. É. Eles sabiam que não ia dar certo. Eu, porque eu, é eu... aí que entra aquela história que nós estávamos há pouco a dizer. Uhum. Porque se tratam de pessoas que não são leigas. São pessoas estudiosas, pessoas, embora diz que o ministro da, da, da nossa economia nunca trabalhou na vida então ele não sabe o que é trabalhar não sabe o que é trabalhar, então para ele fazer uma mudança, apoiar uma mudança desse porte contra o trabalhador, ele não sabe o porquê que, que, nem sabe, isso não dói nele né é como tomar ele um nunca copo d'água ele nunca trabalhou na vida tá né? certo Agora, o alemão, eu vejo os servidores públicos do Estado de São Paulo reclamar muito da reforma que o, do, das normas é, é, previdenciárias é, aprovadas pelo Dória e, portanto, o servidor público em geral e também os servidores do Poder Judiciário que você representa e por quem você tanto luta. É, de fato, o Dória prejudicou a previdência dos, trabalhadores, dos servidores públicos do Estado de São Paulo e o que, que é que as pessoas mais reclamam? Veja ele, bem, ele, e ele tirou, e continua tirando, daquele que menos ganha, daquele trabalhador, daquela pensionista, ele teve a capacidade, ele teve a capacidade, a lei complementar que complementou, a, que regulamentou a reforma é, da Previdência aqui no Estado de São Paulo, deixou um. É aí que eu falo também, se me permite, é, é, que o governo não tem culpa sozinho, não. É, nós temos que dar uma, uma, uma olhada, dar uma melhorada para esse parlamento, o, o Alberto, porque tudo passa por ele. Uhum. Você entendeu? Tudo passa por ele. E, e faltou, falta aquele diálogo com a população, uhum. chamar a população para comparecer nas discussões, porque uhum. é, é sempre óbvio que é, os, os partidos né, que lutam pela classe trabalhadora são a minoria. É, faz parte claro. da história, é a minoria, uhum. né? em raras vezes, raras exceções, né, que nós tivemos a felicidade de ter partidos aí mas e na sua maioria, aqui em São Paulo, foi mais de 22 anos que nós temos aí partidos neoliberais que estão no comando. Quer dizer, ou nós mudamos essa, essa situação, ou nós vamos continuar passando pelo que está passando o trabalhador. O que, que ele teve a capacidade de, de fazer? O, o trabalhador acometido, olha, o trabalhador, acometido por doença grave. Doença grave. Hum. Então, quando eu falo doença grave, o cara está quase morrendo. né? Ou, ou a doença que ele, que ele é potador, você sabe bem pode disso. Pode levar à morte. Pode levar à morte e, e, e ele está impedido de exercer qualquer outra atividade. Né? Então ele se aposenta, ele tem que ficar em casa, porque a, a, a saúde dele não lhe permite. Ele teve a capacidade de caçar, caçar, o, o, o que esse trabalhador tinha de melhor, que era a isenção da contribuição previdenciária. O trabalhador, acometido por doença grave, uhum. ele tinha a isenção da contribuição previdenciária. Quer dizer, não precisava recolher a contribuição. Não, é, isso ficava para ele, portanto. Sim, era aquilo ali, que, aquilo ali é, é, é o que garantia a mesa dele, é o armazém do fim do mês. Tá? O Dória... Nem sei se eu posso falar, o governo que está em São Paulo tirou. tirou esse direito. Não bastasse, olha lá, não bastasse a retirada desse direito, ele foi além. O trabalhador que recebia acima do teto geral da Previdência, que estava ano passado em R$ 6.125, passava a contribuir a partir desse valor. O que, que ele fez? Ele rebaixou. Então ele toma por base o cálculo da... Salário mínimo, Então, ou seja, o trabalhador que, que não tem nada a ver com a iniciativa privada. Sim. O valor de contribuição dele é calculado através, a partir de um salário mínimo. Quer dizer, ele tinha um espaço de um salário mínimo a 6 mil, que ele tinha aí uma, uma isenção. E agora ele passa a recolher. E já deu um projeto em andamento... Isso já está já tá em vigor? Já está eu... em vigor, desde dizer, 2020. Baixou de 6 para 1. Um. Para 1, um, desde 2020. O trabalhador que ganhava ali, ele está pagando 400, 500 reais por mês, do dia para a noite. E aquele acometido por doença, começou a pagar. Então, é mais o, o, o, os 450, 500 e mais o que ele tinha do desconto. Uhum. Quer dizer, é um absurdo o que esse governo que está aí. Então, é, aí eu me permito, o, o, isso são algumas coisas. Então, fala-se muito em confisco e fala-se muito o que, que nós podemos fazer para modificar esse quadro? Uhum. Eu falo, a única forma é modificar quem aí está. Porque a, a, a da continuidade quem aí está, nós vamos continuar dessa forma. Quer uhum. dizer, o, e se houver, aí eu não sei se eu posso até me antecipar a falar isso, doutor Alberto. Se Com eu vontade. falar, você, na hora, se precisar, de, você me corta. O espaço aqui é livre você e é me, seu. Você me corta. Uhum. Se nós tivermos a possibilidade e vamos trabalhar para isso de nós termos a revogação do que está ruim, uhum. nós queremos revogar o que não está dando certo, olha nós não queremos revogar, é, é, nós queremos revogar o que retirou direito de trabalhador, então dando certo uhum. que tem que dar certo, a uhum. sociedade está pronta para essa discussão porque isso aí não está dando certo para a sociedade, por isso que ela vai vir junto. Uhum. A sociedade vai vir junto. É, não se trata de setor público. Isso é ruim para ou... todo mundo. Não, está ruim para todo mundo. A reforma trabalhista está ruim para tá todo mundo. Então, em acontecendo a revogação da reforma trabalhista apenas para devolver o direito do trabalhador. Ó, nós estamos falando em devolver direito do trabalhador. Uhum. Isso, com certeza, tem condição de refletir nos estados se nós tivermos governos prontos para discutir o mesmo tema. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, quando as pessoas nos perguntam, na qualidade de liderança que, eles, é, que nós exercemos, olha, o que, que nós podemos fazer? É, é, a gente tem condição de rever isso? Eu, eu, eu sou muito rápido. Se nós mudarmos, quem é lá está? Se, se não mudarmos quem está aí no governo, não tem condição de rever. Tá? Então, tem que haver mudança. Tem que haver mudança... É, tirar esse pessoal que é está, que não está dando certo, que só está para prejudicar direito do trabalhador, porque eles não mostram nenhum trabalho, não mostram nenhum serviço. Eles estão, eles, olha, eles se aproveitaram da pandemia, uhum. esses governos aí se aproveitaram da pandemia, essa é bem da verdade. Eles usaram a pandemia tá, para tirar direitos do trabalhador Deixar de repassar e de cumprir direitos como a data base dos trabalhadores, suspendeu a contagem de tempo de dois anos. O trabalhador continuou trabalhando e esse tempo não contou. Como se não existisse. Quer dizer, como é que nós podemos aceitar essa situação? Então, o que nós temos é que, efetivamente, tirar esse pessoal que está aí e colocar um governador, um presidente que esteja disposto a discutir direitos da classe trabalhadora. Não é discutir é, é como retirar direito, é discutir direitos da classe trabalhadora. Quer dizer, você está tá querendo dizer que o voto agora na próxima eleição vai ser mesmo uma arma para a classe trabalhadora? Ou ela se mata ou ela acaba com, com o inimigo? Eu digo que nós só temos essa, a oportunidade é essa. Se nós deixarmos é, é que não é só do cavalo. Se o cavalo passar, eu não montar. Cavalo tá branco, você perdeu. A oportunidade é essa. Para a classe trabalhadora, com, da forma como está posta a, a, as políticas aí, com essas retiradas é, de direitos, se nós não modificarmos é, é, é, o, o voto do trabalhador, se não modificarmos. Se nós não tirarmos quem está aí no poder. A é, vida do trabalhador não, não melhora. Não, vai pior, não vai piorar. Vai piorar, porque daqui, quantos anos? Vai esperar mais quantos anos? Sei. Agora, Alemão, pelo que você está falando do Dória aí, em termos de economia, em termos de direitos da classe trabalhadora, de compromisso com a classe trabalhadora, não tem diferença nenhuma do Temer, do Bolsonaro, é tudo farinha do mesmo saco? É, tudo igual. É, é. É, é, é, é a fotocópia. Não muda. Não muda. Eu nunca vi as pessoas terem tanta raiva da classe trabalhadora igual esse pessoal que aí está. É no âmbito... Nacional e aqui em São Paulo no âmbito estadual. Não gostam de trabalhador. Não uhum. gostam. Trabalhador gostam. é problema. É, é problema. Olha, só que eles têm que entender que é o, é o trabalhador que toca, é o agente público que presta o serviço fundamental à sociedade. Porque ele quer o quê, Doutor Roberto? É lógico é o que eles querem? Eles querem pagar mal o trabalhador, para o trabalhador se ver fora de qualquer incentivo, para cair a qualidade do serviço prestado à população, para depois ele terceirizar. É o que eles mais adoram, é terceirização. É isso mesmo, Só falam em terceirização. Aconteceu na onde? Aconteceu com o DR, deixou as estradas em petição de miséria, você lembra? Ia uhum. pra São Paulo, pista simples, só tinha buraco, tu não sabia para que lado ia. Isso é o estado de São Paulo, você imagina Goiás. Aí privatizou, não. encheu de pedágio. Aí enche de pedágio, aí o que, que a população vai falar? Ah, mas pelo menos... É, não tem buraco, mas era para não ter buraco na época do DR, porque nós pagávamos o IPVA, nós pagamos já, já para não ter buraco. Aconteceu o quê? Na saúde, hoje a maioria dos hospitais são privados, aconteceu na educação Indicação. e agora eles estão procurando outros na, setores. Na própria Previdência? Previdência, quer Sim. dizer, ou seja, eles efetivamente, primeiros eles sucateiam o serviço público, para depois a população até achar que ele está certo. E duro que eles terceirizam, eles vendem o que é nosso para pessoas que não pagam, que ainda pegam dinheiro no BRDS. Eu, eu nunca vi um negócio de... Primeiro o governo vai lá, olha na estrada. Ele vai lá, ele desapropria o fazendeiro para passar a estrada, ele constrói ponte, ele faz tudo. A hora que está tudo pago, tudo certinho, ele vai e vende por iniciativa privada. Uhum. Só que a iniciativa privada, não vão achar que vai pegar o dinheiro deles. Não. Aí vai lá no BNDES e pega a pagar. Sei lá como. Gente, que história é essa? Uma loucura, pô. Uma loucura. Não sei. O que, que você acha disso? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que, que você uhum. pensa de terceirização do setor do serviço público? Da prestação do serviço público? Você acha que dá certo, Antônio Alberto? Eu vou, eu vou inverter, desculpe. Eu vou, eu vou furar a pauta aqui e vou, eu vou fazer uma pergunta para o meu entrevistador. Né? Não, eu concordo com você. A terceirização, a privatização, eles ocorrem justamente depois do sucateamento do serviço público. E isto é também uma decorrência das pautas neoliberais, da convicção ideológica do neoliberalismo. Do quê? De enxugamento do Estado. É que o Estado não pode estar em determinadas funções. Agora, se o Estado não puder estar na educação, na saúde, na questão do saneamento básico, na produção de energia, se ele não puder estar nessas áreas fundamentais e estratégicas, então não sei onde é que o Estado vai estar. Agora, a ideologia neoliberal prega o Estado mínimo e, portanto, o enxugamento, o desaparecimento do Estado. E por... E de novo, é importante lembrar, uh, isto é uma ideologia, as pessoas acreditam nela, mas também é uma ideologia que dá lucro para poucos. Que vão fazer, poucos, né? vão fazer da saúde uma mercadoria, vão fazer da educação uma mercadoria, vão fazer da, da, do setor energético uma mercadoria, vão fazer da previdência uma mercadoria, vão ter lucro. Então não é só uma convicção ideológica. Oh, nós achamos que o Estado mínimo é melhor, não é isso? Esse Estado mínimo que implica privatização, terceirização, ele dá lucro para poucos. E é isso que a população precisa entender. Ô, alemão, você sabe que o nosso papo está tão bom aqui que nós já estamos nos aproximando do final. Olha que pena. é uma pena. Eu queria, então, que você, Alemão, fizesse aí as suas considerações conclusivas, como você achar melhor... Levantasse alguma coisa que eventualmente nós eu não levantei, não, não perguntei. Fique à vontade. Bom, se você me permite, o doutor Roberto, nós acabamos falando, nós acabamos fugindo do tema né, principal. Eu acho que acabamos fugindo, que foi tão é, é importante o nosso bate-papo aqui. Uhum. né? É, acabamos até fugindo do, do, do, do tema principal, uhum. que é, no caso, a revogação da reforma trabalhista. Uhum. Então, o que eu gostaria de deixar aqui registrado, passar para a sociedade, é da importância de nós acompanharmos essa discussão, é de nós acompanharmos agora que nós vamos ter aí a, a, a disputa eleitoral uhum. e, e esse tema vai ser muito explorado, você sabe disso, já está sendo explorado por pré-candidatos, tá? mas é por óbvio que nós temos que entender não apenas aceitar, não apenas quem vai falar sobre o assunto, é quem já fez sobre o assunto. Quem já entende e que vai cumprir o assunto. Sabe como fazer. E sabe como fazer, já mostrou que sabe como fazer. A linha branca, né? A linha branca o, o pobre tinha condição de chegar é, é, é, lá no magazine, lá na loja e comprar ali a sua máquina de lavar, comprar ali o seu fogão, a sua geladeira coisa que hoje, infelizmente, é, é, a classe trabalhadora está perdendo é, é, esse aquisitivo. Então fica aqui é, é o meu recado, eu agradeço imensamente o convite que me foi feito, reforço que é excelente essa prestação de serviço, confesso confesso que é a primeira vez que vir, fui convidado e até deixo aqui, se convidado novamente, eu ouvirei com o maior prazer para falar de, de outro tema, de outros temas aí que a gente possa estar colaborando. A, ideia, a nossa ideia é colaborar, colaborar, construir aí alguma coisa que é, melhor é, dê certo para a classe trabalhadora. Nós não podemos deixar, perder isso de vista. Tá? Eu digo sempre que as coisas não podem estar bem apenas para nós. Ela tem que estar boa para nós e para os nossos vizinhos. Tá? Todos têm que ter a, a mesma igualdade, a mesma oportunidade. Uhum. Né? Então, aí preenche aí tudo a questão, tudo que nós dissemos. Então, é, conclamo a todos que apoiem essa discussão, que não tenham medo de discutir sobre é, é, revogação de uma lei que não está dando certo. Uma lei que já está clara aí nesses números que eu dei no início do programa. Uhum. É, são números é, é, é científico não, não saiu da minha cabeça. Reais. É, são números reais. Uhum. Certo? Do prejuízo é, com o enfraquecimento dos sindicatos, o prejuízo que o trabalhador teve e está tendo e continuará tendo se ele não modificar esse quadro. Uhum. Então esse quadro tem que ser modificado. E somente com o um partido... É, é, é, com essas condições, que está pronto, que já participou, que provou que deu certo, né? que nem nós dissemos, é que nós vamos chegar aí a, a reaver grande parte dos nossos direitos. Então, eu conclamo a todos a participar dessa grande luta da classe trabalhadora é, em prol do, dos nossos direitos. Porque aí, com certeza, nós vamos viver melhor. A, a, a ideia é que nós sejamos felizes plenamente. E todos? Todos juntos. Muito bem. Ô, Lemão, uh, eu vou você falou que sempre que convidado voltará ao nosso programa, nós não vamos convidá-lo, você está sempre convidado. E até com a liberdade de sugerir a pauta aqui para a gente, dizer, olha, Antônio Alberto, eu quero ir aí porque é preciso falar deste tema. E eu farei com o maior Nós prazer. Temos que prestar este serviço. Então você tem a liberdade de ajudar a construir a pauta do programa. E para que você não esqueça disso, eu vou te pass passar às suas mãos uma lembrancinha do nosso programa Direitos na Rede. Opa! E, rapaz, eu estava eu aqui conversando hum. com você, hum. com as pessoas que estão nos acompanhando, mas eu estava de olho. Né, de, de... Nesse mimo é? Eu estava é de, é? de olho no mimo é. Eu só não tinha certeza Pelo fato que eu já me desculpei é. de, de, de não Acompanhar, ser assido é, Acompanhante Do, do, do programa, uhum. do serviço Coisa que me comprometo Pela própria uhum. minha formação Que Doravante serei Um, um, um acompanhante assido Muito é, Desse serviço prestado E, e vou fazê-lo Com o maior prazer está aqui para que todos e acompanhava aqui há pouco aí que teve aí semana passada um, um grande amigo uma pessoa muito querida aí o, o, o Guilherme né Guilherme isso na vôlei isso e o Guilherme ele ganhou também isso ganhou, Guilherme, Ó, o Guilherme, ganhou. Então o Guilherme então nós Guilherme podemos eu, eu sou eu sou um pouco vizinho do Guilherme então, né? então você vai fazer tintim né? com a cadela do Guilherme podemos aí tomar um chá né um chá de hortelã numa sexta-feira uhum. né e depois partir pro Algo mais. Muito obrigado, agradeço de coração, né? E, e guardarei com o maior prazer que legal. Tá? Essa, essa lembrança. Muito aí. bem, eu que agradeço, viu, Alemão? Ora, nós estivemos aqui no Direitos na Rede hoje discutindo com o Carlos Alberto Marcos, o alemão da sojures a questão da reforma trabalhista, das reformas previdenciárias e a necessidade da revogação dessas reformas que, como disse o alemão, várias vezes não deram certo. E se não deu certo, o mais inteligente é procurar outro caminho. Porque errar é, é humano, agora insistir no erro, aí já é burrice. Então ele, alemão, deixou bem claro que algo que não dá certo, você precisa mudar. Algo que deu errado, você precisa procurar fazer o certo. E que é importante que a sociedade brasileira compreenda isso e se envolva nesse debate, mas não só no debate, também na luta pela revogação desses retrocessos. Outra coisa que o alemão disse e que me chamou a atenção, alemão, é que você acha importante que nós tenhamos aí agora, daqui para frente, governos comprometidos com a classe trabalhadora, como foi, por exemplo, o governo do Lula, como pode voltar a ser o governo do Lula e até do Fernando Haddad em São Paulo, porque o Lula sempre deixou claro, trabalhador não é problema, trabalhador é solução. Deixou claro e provou que trabalhador é solução. Portanto, Investir no trabalhador não é gasto, é investimento. O Lula sempre disse, você tem que pôr o trabalhador no orçamento e o rico no imposto de renda. Porque a elite, essa elite golpista que está nos governando aí hoje, não vai fazer isso. Não vai investir no trabalhador. Considera o trabalhador um peso considera o trabalhador um problema, considera o trabalhador um gasto e por isso fica reduzindo os direitos e a renda do trabalhador. Isso é importante perceber e nessa discussão que nós tivemos com o alemão aqui hoje. Eu acho que isso ficou mais do que claro, porque o alemão insistiu várias vezes nessa direção. Então, alemão, eu quero agradecer imensamente a sua presença. Eu quero dizer a você que nós contamos com a sua presença em outras edições do programa e que as portas estão, portanto, sempre abertas para você, para seus júris, para suas pautas. Obrigado e desejo que todos fiquem em paz, fiquem bem. Muito bem. Eu quero agradecer também a minha equipe, a produção do programa do Alfredo Carvalho, a edição do Tiago Cavani, assistência do jornalista